o televisor já está instalado aí. Ó, aqui também é o banheiro da, su da sua suíte. Igual outra, vertinho esculpe direto. Espelho com LED, duas portas. Aqui a gente tem tá espelho. Espelho não. O box de vidro já está pronto também. tá? Chuveiro a gás. E aqui, deixa eu te mostrar como o PVC zona bem o barulho. Não cobri nada com ninguém. Vamos ver se o eu, se eu Sabiá canta aí para você ver. <risos> Ó, escuta o barulho da natureza.